Muito bem, meus amigos, nós estamos aí numa tarde de segunda-feira. É, estamos dando aí um passeio e vim registrar essas belas imagens aí do final da tarde aqui em São Sebastião do Paraíso. Um lugar lindo, né? maravilhoso, que sempre quando você está estressado, a melhor coisa que tem é dar umas voltas por aqui para que o visual venha refrescar nossa mente novamente né um abraço aí para você que está aí assistindo aí nosso canal nós começamos aí essas filmagens aí com essa be bela imagem do final da tarde aqui em Paraíso e olha só para isso ó vamos passar um pouquinho para a parte da lagoa aqui ó como é que tá isso maravilhoso né belíssimas imagens do parque Lagoinha e é claro né, sempre muito calmo esse lugar eu estava aqui pensando comigo aqui né que hoje eu recebi uma notícia logo de manhã cedo da partida de um amigo né a partida de alguém que era mais que um amigo para mim era tipo um pai que eu conheci na cidade de Ribeirão Preto e ele teve uma breve passagem na minha vida e os poucos momentos que passamos juntos, foi uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que me ajudou demais. E Hoje, infelizmente, recebi a notícia, a triste notícia, que ele passou dessa terra para os braços do Papai do Céu. Nosso amigo Antônio, lá de Ribeirão Preto, nos deixou, infelizmente, a, a terra, né? Mas tenho certeza que está muito melhor que nós, está nos braços do Papai do Céu. É uma... Algo para a gente pensar e meditar, né? muitas das vezes, que a nossa passagem aqui é muito rápida na terra. E às vezes nós conhecemos a pessoa e não damos crédito à pessoa maravilhosa que a gente conhece. Não tiramos aquele tempinho para poder dar atenção para a pessoa. E tudo passa, tudo é muito passageiro e muito rápido aqui na terra. É coisas que nós devemos dar, dar valor, né? principalmente a belíssima amizade com as pessoas. Porque quando acontece igual ao seu Antônio, que se foi nos deixou, simplesmente já não dá mais tempo. Né? Eu, graças a Deus, sempre tive uma boa, ótima amizade com ele. Sempre dei a atenção necessária, com o tempo necessário para a gente conversar, trocar umas ideias infelizmente, né, infelizmente eu digo para nós, né, porque Deus sabe de todas as coisas e do momento certo que a pessoa tem de ser recolhida dessa terra, e foi o momento dele, né, foi o momento dele, foi permissão de Deus, então nós não devemos entrar em contradição, mas que Deus possa vir a confortar os corações, né, tanto da família, como um dos amigos né, que ficou, pois é muito triste né, a separação entre dois seres humanos aqui na, na face terrena. Né. Ele era como um pai para mim, né, era uma pessoa maravilhosa, que nas horas difíceis que passei, cuidou de mim como se fosse um verdadeiro filho mesmo. Né. Apesar de ter muitos filhos, deixou aí muitas pessoas, aí muitos herdeiros, mas era uma pessoa espetacular. Né. E aqui em Paraíso hoje já choveu algumas vezes e ainda está nublado. Você pode notar aí o céu de Paraíso, como está? Ainda está nublado, provavelmente vai chover mais um pouquinho. Eu estou aqui em cima da ponte, que já, provavelmente você já viu algumas imagens, você que acompanha nosso canal. Mas eu acho que eu nunca filmei nesse horário aqui, né? É o cair da tarde, solzinho aqui ainda mostrando aí sinal de vida tranquilidade, um pássaro lá em cima tranquilo contemplando aí a face né, do nosso Deus, porque tudo que ele criou está aí para ser contemplado e vivido você que não tinha o seu tempo para viver só anda correndo as, atrás das coisas materiais, muito cuidado né? tudo é muito passageiro tudo é muito terreno muitas das vezes não, não é compensador você investir a correria só nas coisas que realmente se enferruja, né? é, tem gente que vai atrás de carro novo, a moto nova, financia, é, para ter sempre é, condução nova, estar sempre aí no luxo, sempre na boa aparência, né, na face da terra, mas se esquece que tudo isso acaba, que nós não levamos nada para a sepultura, tudo isso fica aí na face da terra, e não tem valor algum, que realmente vale a pena é você ser feliz na face da terra, você realmente viver, parar um pouco e contemplar a natureza, contemplar a face do Senhor, e realmente viver na face da terra, viver que eu digo não é ter o seu belíssimo carro, sua bela mansão, sua casa, mas ter paz no seu coração e desfrutar, da saúde, das coisas boas que o Senhor tem dado para você. E às vezes, muitas das vezes você não está tirando essa oportunidade, esse tempo para poder se desfrutar de tudo isso. Em correria, em busca de coisas financeiras, de, da sua parte financeira. Por isso que nesta tarde né, eu falo para você que está aí vendo essas filmagens, essas belezas que o Senhor nos deu, que o Senhor nos deixou. Procure viver mais, você que corre para lá, corre para cá, atrás de todo dinheiro, procure correr atrás da sua felicidade, procure achar um tempo para a sua felicidade, para a sua família, achar um tempo realmente para as coisas que valem a pena. Fica aí o nosso recado para você que está aí vendo essas imagens, que a verdadeira felicidade não está no dinheiro, não está na mansão, não está num carro novo. A verdadeira felicidade está em você viver corretamente na face dessa terra. Viver, tirar um tempo para Deus, tirar um tempo para as pessoas que você ama, tirar um tempo para a sua família, para os seus filhos, para a sua esposa, enfim, tirar um tempo realmente para que você possa viver e viver com alegria na face dessa terra. Um forte abraço para você e até a próxima.